Bom dia, amado Ser de Luz! Hoje é o nosso décimo dia do ciclo de meditações de 21 dias, conectando com a Mãe Maria. Querido Ser de Luz, sente-se de forma confortável. Vá relaxando a sua mente. A cada inspiração e expiração percebendo seu diafragma, enchendo e esvaziando. Lembre-se sempre que Mãe Maria está sempre pronta para te ajudar incansavelmente. Peça a ela para que interceda por você, mas é preciso que se ajude. Hoje vamos expandir a consciência a partir do eu superior. Ouça a voz da intuição, da sua consciência divina. Conecte-se com a energia do universo e se deixe fluir. Olhe para as coisas com admiração, dê graças aos pequenos milagres da vida. Contemple um dia bonito, o pôr do sol, no ir e vir das ondas do mar, o perfume das flores, a natureza e suas estações. Perceba como a vida flui silenciosamente. Dê graças a cada órgão ou célula do seu corpo que trabalha incansavelmente para o seu bem-estar. Perceba o milagre do nascimento de uma criança Dia a dia, expanda a sua consciência Reconheça o ser de luz que você é Desapegue-se daquilo que não expande a sua energia Daquilo que não te traz mais alegria Liberte-se daquilo que não te faz mais bem. Veja quão maravilhoso é viver. Viva se divertindo. Dance com a vida. Agradeça sempre por essa dádiva de poder acordar a cada dia e poder viver com alegria, com amor, em harmonia e prosperidade. Mãe Maria estará sempre junto a você, te amparando, te orientando e te amando. Tenha um lindo dia, pleno de luz e amor. Namastê.